Sertões é um livro que desafia tanto qualquer leitor né, não especializado, como nós que estudamos esse livro e sempre voltamos sobre ele para poder uh, dilucidar algumas dessas dessas questões. Mas eu acredito que não há áreas, uh, sendo mais preciso, não há áreas que ainda não têm sido interpretadas certo? O que, o que precisaria, eu digo isso, que acho que eu não vou conseguir fazer isso na minha vida, já os anos não, não dão para isso também, e é um enorme esforço, é você fazer um trabalho com os jornais. Eu escrevi um livro já faz muitos anos, em 1992, que é a Imitação dos Sentidos, e ali eu falo muito do, da dívida de Euclides da Cunha uh, para os jornais jornais do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro. Né? Para escrever os Sertões, sem os jornais, ele não teria conseguido. E o que precisaríamos fazer, coisa que eu comecei a fazer naquele livro, mas só como amostra, era fazer todo um apanhado dos Sertões, principalmente da parte da luta, da luta, me refiro à luta, que não é uma, é maior, é mais extensa, é a terceira parte do livro. E ver Cotejando com as Fontes, as fontes, e que as fontes de informação dele, principalmente, não todas, mas principalmente, predominantemente vem do, dos jornais. Ele estava muito ligado, porque ele era jornalista, né? então ele tinha também uma ligação muito forte com, com os jornais. Eu acho que esse estudo ainda precisaria ser feito.